Seguinte, hoje a gente vai descobrir tudo sobre a temporada 2 do Clash Royale Imagens que apareceram, novidades, coisas ocultas na imagem, quem sabe Mas pra isso tudo acontecer, você tem que se inscrever agora aqui no canal Bruno Clash Porque eu vou trazer tudo em primeira mão É isso, parceiro Supercell, vou trazer tudo em primeira mão pra você Quer saber antes? É só se inscrever aqui Então é isso, bora lá, vamos conhecer tudo sobre a imagem e as novidades do Clash Royale Então, bora lá E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos de volta Porque é o seguinte Hoje acordamos com uma novidade Sim, pera aí, calma aí Bom, já estou aqui dentro da minha conta no Clash Royale Vou mostrar pra vocês primeiro O que saiu aqui dentro do Clash Royale Que é aqui no News Royale Você desce um pouquinho E tá aqui ó uma imagem, simplesmente uma imagem, saiu agora há pouco E tá escrito lá, ó, novidades sobre a temporada 2 Amanhã E aí tem uma imagem A gente tá tentando ver, aqui tem bastante coisa pra gente de detalhar Tentar entender o que tá acontecendo Mas aqui a gente não consegue aumentar, aproximar e tal A gente vê um bárbaro sentado num barril ali, ou do lado de um barril Vê o que poderia ser uma praia, etc Mas pra isso a gente precisa aí poder mexer um pouco nessa imagem Então eu deixei, eu resolvi aqui, ó também deixar aberto para vocês o Twitter Na página oficial aí do Clash Royale Então, você vê aí no Clash Royale Você tem aqui esse perfil, que é o perfil em in, in, in inglês E aqui tem também o Clash Royale Deixa eu até buscar aqui o Clash Royale Brasil Que é o perfil em português Tá aqui para vocês seguirem também E o seguinte rapaziada, aqui você tem a postagem A mesma imagem que soltaram dentro do jogo Bom, novidades sobre a temporada 2, amanhã, e aí coloca um canal do Clash Royale. Bom, o legal daqui é que a gente consegue mexer na imagem, então a gente pode aproximar e conversar a respeito, tentar pensar o que tem aqui, ver todos os detalhes dela aqui, hein? Bom, o que a gente vê aqui por cima é que tá, parece que numa parte como se fosse um uma praia. É, e aí tem algumas coisas na água e algumas coisas na parte da areia. Nós temos ali na água um baú. Um baú. Com ouro dentro, a gente não sabe o que significa isso daí, mas pode ser sim alguma coisa referente ao que virá na Season 2, a gente não tem certeza ainda Bom, mas também tem um barril com ouro também, então são duas coisas dentro da água que tem ouro Isso pode ser o que? Pode ser desafios também, então pode ter algum desafio é referente a ouro no baú, ouro no, no barril também E a gente vê também que tem algumas coisas ali embaixo da água também não dá pra saber ao certo se são pedras, se são é, folhas, não sei o que é, mas tudo isso daí a gente tem que ficar ligado pra ver se a gente pega alguma coisa. Parece a mesma, a mesma disposição das folhas que estão aqui em cima, ó. Essas mesmas parecem essa daqui, ó. Não tenho certeza. Bom, outra coisa que a gente detalhou também é esse bárbaro aqui, ó, encostado ali no barril, como se estivesse protegendo o barril e olhando pra cá. Olhando pro lado de lá, mas e aí, o que, que tem lá? A gente não sabe ainda Mas, ao lado dessas palmeiras aqui, não sei o que seriam ao certo A gente vê uma coisa que pode chamar atenção e de repente dar uma ajuda pra gente Aqui no cantinho, aqui no cantinho, ó, na direção, vou tentar aumentar ao máximo Aqui, ó, onde tá o Barber, subindo um pouquinho, você já vê um padrão, aqui você vê um corte um corte lateral e também ao fundo. E você vê ali, ó, meio que divisões, uma parte mais clara, uma parte mais escura, uma parte mais clara, uma parte mais escura. Como é feito nas arenas hoje em dia. Então as arenas têm isso daí, meio que um é quase que um xadrez, né? Uma clara, ou uma escura, uma clara, ou uma escura, uma clara, uma escura. E aí vai alternando, né? E olha, você vê que em toda essa lateral tem essa essa ideia desse claro escuro, claro escuro, claro escuro. Isso pode ser que confirme aí, que haverá uma arena na... como se fosse uma arena à beira da praia, uma arena sabe, quadra de vôlei de praia então mais ou menos isso, uma arena do lado da praia, ou do lado de uma ilha a gente não sabe ao certo pode ser uma ilha, por quê? porque a gente vê aqui, ó que aqui tem um pedaço de areia, ele tá encostado no barril, e aí tem uma, uma um rio aqui que passa, ou, ou a água passando por aqui e aí contornando por volta ali né, como se fosse um L então a gente não sabe ainda o que tem na parte de cima e na outra lateral, porque se for água em volta ali, todinha, a gente pode definir que o Bárbaro está na parte do continente e essa arena estaria numa parte como se fosse uma ilha e faz total sentido né, se você for pensar que a, a anterior era o, o inundado né, que era a, a ideia de tudo, uma loucura eles estariam próximos aí do mar, de repente, não sei Tinha pescador, tinha bastante é, é, objetos e coisas referente ao mar E agora poderia ser a uma ilha, ou seja, de repente eles chegaram a uma ilha O pescador levou com o seu barco direto para uma ilha E nessa ilha tinha uma arena, ou fizeram uma arena dentro dessa ilha A arena aí que seria a arena da ilha, a arena é... não sei Cara, não sei <risos> Uma arena da ilha, eu chutaria a arena da ilha Mas olha, é muito interessante esses dois ó, o barril de ouro aqui E esse baú de ouro aqui também Então são duas coisas que a gente tem que prestar atenção também Tem alguns detalhes, aqui deve ser onda, aqui deve ser uma pedra Normalzão, tranquilo Mas é isso que a gente já viu nessa primeira imagem Que os, o Clash Royale e a Supercell soltaram pra gente Bom, por enquanto o que a gente tem de informações é isso mas, como eles mesmos disseram, novidades sobre a Temporada 2 amanhã Então, muito provavelmente, amanhã teremos aí uma novidade Ou mais informações eh, em forma de texto ou uma outra imagem completando Eu lembro que na época do Clash of Clans eles soltavam imagens aos poucos Cada dia soltava uma imagem você juntava tudo Ou imagens escondidas juntava tudo E aí dava a imagem completa e a galera descobria Era muito legal! E um dia eu quero de repente que isso volte, porque imagina, soltar uma imagem e aí dentro do número 2, ou temporada, você clica, aparece uma outra imagem completando essa imagem, é muito legal isso daí, cara. E a comunidade ia ficar, vou ao não sei, ia ficar doida <risos> pra poder achar essas imagens ocultas. Então quem sabe aí fica uma dica pra vocês aí do Clash Royale e da Supercell. Bom, é isso que a gente trouxe hoje, novidade aí, tá dentro do jogo, tá nas redes sociais também do Clash Royale, então... Não vacila, não percam a chance de acompanhar as novidades. Amanhã provavelmente tem mais novidades e eu estarei aqui com certeza para trazer para vocês essas novidades. Ah, e é claro, não percam a chance de saber tudo em primeira mão. Para isso, se inscreve agora aqui no canal Bruno Clash, porque chegando a atualização, eu sou parceiro do Supercell, então eu vou trazer. Rapidamente para vocês tudo sobre a novidade em primeira mão. Então é isso, mano, tamo junto, é nós mesmo vagabundo. Falou. Fui. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas. É só boato. Inscreva-se. Inscreva-se.